E a taxa administrativa cobrada dos radioamadores será extinta a partir de outubro. Inclusive, no último domingo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, cumprimentou o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e também a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, pela decisão de acabar com a taxa. Inclusive, este anúncio foi feito pelo ministro uh, Marcos Pontes. Ele que é o ministro, portanto, da ciência, tecnologia e também da, das comunicações. Vamos acompanhar esse trecho. Olha, essa é uma novidade muito boa para os radiomadores é, e tem a ver com aquela taxa. Lembra da resolução 242 de 2000, né, que havia inserido aí nessa resolução uma taxa de 200 reais para a declaração de homologação dos rádios. Essa taxa vai ser eliminada e do nosso, no nosso programa aqui dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações é importantíssima a participação dos variadores, inclusive nos programas que nós estamos levando Ciência e Tecnologia para as escolas de ensino fundamental ensino médio. Né? E eu gostaria de ter clubes de radioamadores nas escolas. Essa participação, a gente sabe é o quanto que isso aumenta o interesse da, dos jovens e das crianças com relação à eletrônica, com relação à propagação, antenas, atmosfera, ionosfera, tudo isso. E, além é, disso, também o contato né, a, a, com outros países, toda essa parte cultural também é bastante interessante. Portanto, está aí uma ótima notícia, né, que muito em breve essa essa taxa de R$ 200,00 de declaração de homologação né, dos rádios será eliminada. Tá aí. Um abraço para vocês. Tá aí, né? Portanto, o astronauta, o ministro Marcos Pontes, trazendo aí essa... Essa informação e nós vamos repercutir realmente é esse desafio né, que o ministro lançou para os rádio amadores. Está conosco o presidente da Labre. Labre é a Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão. Está conosco o professor Gustavo de Faria Franco. Né? Ele que preside, portanto, a Labre. Né, presidente? Bom dia. Muito obrigado, só por nos atender. Bom dia, Walter Lima. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. É um prazer poder estar falando sobre o rádio amadorismo e sobre a nossa entidade alada. O rádio amadorismo que é realmente um patrimônio uh, mundial que excelentes serviços tem prestado à população deste planeta, né, presidente? Perfeitamente, Walter. O rádio amador, no mundo inteiro, ele trabalha com os governos. e No Brasil, nós temos uma parceria junto à Secretaria Nacional da Defesa Civil, Constituindo a RENER, que é a Rede Nacional de Emergência de Rádio Amadores. Qualquer catástrofe, qualquer problema que acontece, nós somos convocados pela Defesa Civil e entramos junto com a Defesa Civil para fazer o trabalho de comunicação. Porque em qualquer evento dessa natureza, as comunicações normais, elas cessam, telefonia celular, o telefone fixo, tudo, elas ficam prejudicadas e nós, radioamadores, falando de um rádio portátil ligado à bateria de um carro e usando uma antena portátil, nós fazemos todas as comunicações entre a saga. E, claro, a revista tem assim, sempre teve, né, uma parceria muito forte com os radioamadores e me lembro perfeitamente aqui quando houve aquele ataque às torres gêmeas, Onde os aviões chocaram contra as torres nos Estados Unidos. Quer dizer, praticamente as comunicações foram cortadas, principalmente nos Estados Unidos, e pouco se conseguia realmente fazer contato com este país que entendi que estava sob, sob ataque. E foi justamente uma parceria de forma imediata feita entre o Revista Brasil com os Sádio Amadores, que foi possível, então, fazer uma ponte, inclusive localizar brasileiros que estavam nos Estados Unidos, que as famílias aqui estavam realmente muito preocupadas com o destino de cada um. Ou seja, uma transmissão que começou às 9 horas da manhã e encerrou por volta das 3 horas da madrugada do dia seguinte, com, a, com os Sádio Amadores sempre aí prestando esse relevante serviço de utilidade pública, não é, presidente? Isso mesmo, Walter. Me lembro muito bem. Eu mesmo tive a oportunidade de receber algumas pessoas na minha casa para que, através da minha estação de radioamador, nós pudéssemos fazer contato com a... os Estados Unidos e obter informações que estavam deixando todos muito angustiados. E foi um trabalho muito bonito naquela época, Uns 15 a 20 minutos após o ataque às torres gêmeas, a entidade americana, a RRL, que é a entidade americana de radioamadorismo, eles já tinham as barracas montadas próximo à região do ataque e passaram o período inteiro colaborando com as autoridades nas comunicações e fazendo essa ponte com os outros países do mundo, levando as informações necessárias. E os radioamadores americanos trabalharam um bom tempo fazendo comunicados com o mundo inteiro, passando essas informações. Perfeitamente. Bom, e como é que o senhor avalia o desafio que o senhor ouviu agora há pouco, feito pelo ministro da Ciência e Tecnologia, ministro Marco Pontes, ou seja, levar o Rádio Amadorista também para as escolas, hein, presidente? Nós, a, nós escutamos essa informação com muita alegria, uma vez que nós estamos correndo atrás de fazer um contato com o ministro Marco Pontes, desde o período que ele já estava sendo para ser nomeado. Nós já tivemos algumas reuniões junto com a ANATEL, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, e junto com os assessores do ministro, querendo levar uma parceria da LABRE e dos radioamadores com o governo para que tenhamos um trabalho em conjunto. Essa parte de ensino, nós conversamos com o assessor, do o um secretário do Ministério das Comunicações, Falando sobre essa parte de ensino, os radioamadores da LAB já tem um projeto nesse assunto e nós vamos tocar isso aí adiante. Com certeza será um trabalho muito, muito bom e vamos difundir o radioamadorismo nas escolas que nós estamos precisando no Brasil de oxigenação. E tendo os meninos conosco desde de jovem começando no radioamadorismo, a gente tem certeza que nós vamos fazer um bem para o país com esse ensinamento nas escolas, vamos aumentar o interesse dos alunos pela ciência, porque é muito bom quando você está estudando uma matéria, vendo a parte teórica e tem a oportunidade de ver a, sendo colocada em prática e isso, através do radioamadorismo, vai funcionar muito e muito bem. E com essa nova tecnologia no campo da comunicação, ou seja, internet, enfim, qual foi o ganho do radioamadorismo com essa nova tecnologia, presidente? Essa pergunta ela é muito interessante, porque muitas pessoas acreditam que com o advento da tecnologia da internet, o radioamadorismo diminuiu em função de que a facilidade de se fazer um contato via internet ela é maior, porém, ela depende do que a gente já havia falado, de uma conexão física, e muitas das vezes essa conexão pode não estar funcionando. E o rádio amador não depende dessa conexão física. Isso aí, por isso é que nós fazemos as transmissões de emergência. E uma outra coisa muito importante, que a gente sempre fala, a, a tecnologia da internet nos trouxe um, um rádio amadorismo com maior qualidade. Eu, na minha estação de Rádio Amador, na minha casa, toda vez que eu ligo meu rádio para fazer contatos, eu faço, primeiro, uma conexão com a internet. Eu não uso a internet para falar com ninguém. Eu uso a internet para buscar a informação. Ou seja, em vez de eu ficar procurando as estações com quem eu queira falar, a ESMO, eu vou lá na internet, pego a informação de quais estações estão operando, então, eu consigo fazer melhores contatos e de maior qualidade. Hoje são quantos os radioamadores operando no país, presidente? Nós temos hoje, Walter, é, radioamadores licenciados na Anatel, que é aquele radioamador que foi um dia na Anatel e fez uma prova para o ingresso ao serviço do radioamador e recebe uma licença, que é o COER, Certificado de Operador de Radioamador, que seria semelhante à carteira de motorista. Ou seja, ele está apto a operar com a estação de rádio amador. E nós temos em torno de 35 mil brasileiros que são é, portadores do COER. Embora nem todos, o percentual de radioamadores que é efetivamente operando, operante, que estão com equipamento de rádio, que tem uma estação e estão em funcionamento, a gente estima algo em torno de, 25, de 20% a 25% destes 35 mil. Perfeito. E essa liberação anunciada pelo próprio presidente aí, Bolsonaro de uma taxa administrativa hoje no valor de 200 mil, de, de que forma os radioamadores estão recebendo essa, essa notícia, presidente? Ô, ô Walter, isso para nós foi uma satisfação muito grande. Não vou explicar, não a retirada da taxa. Mas foi lançada a consulta pública número 21, que terminaram-se as... Deixa eu só corrigir aqui, é R$ reais. eu falei 200 mil, deixa é, eu corrigir, R$ queria... Isso, mas a, a consulta pública terminou a participação das pessoas de, de apresentar é, contribuições no dia 6 de julho próximo passado. E isso para nós foi muito bom, que isso e essa informação que o presidente passou via live, no seu Facebook e o ministro, ela aconteceu em função da participação efetiva dos radioamadores apresentando contribuições nessa consulta pública da Natel. Nós tivemos em torno de 1.900 contribuições a essa carta consulta. Mas o que o radioamador realmente quer não é somente retirada da taxa de 200 reais. O que existe hoje é que da maneira como está a regulamentação da Anatel, o rádio amador que tem um equipamento e faz a homologação do seu equipamento, amanhã, se um outro rádio amador que tem um equipamento igualzinho, tem que fazer a mesma homologação. Ou seja, a Anatel hoje ela cobra a homologação por indivíduo e não por tipo de equipamento. Imagina se você tem um telefone celular, o seu telefone ele é homologado pela Anatel. Se a outra pessoa tem um telefone igual ao seu, imagina se ela também tivesse que homologar. O que o radioamador quer e que é correto, que acontece em, nos outros países do mundo, é que essas homologações aconteçam por modelo de equipamento e não por proprietário de equipamento. Então, para nós, radioamadores, e para nós, membros da nossa entidade, que é a Labre, a cobrança do R$ 200,00 para uma homologação por modelo de equipamento, ela não precisa ser retirada, porque se retirar a taxa de R$ 200,00 de toda homologação, o problema continua da mesma maneira, porque todo mundo que tem o equipamento vai ter que fazer aquele processo burocrático todo para homologar o seu equipamento. E mais... Hoje nós temos dois tipos de homologação. Uma, que são os equipamentos mais modernos, que a entidade semelhante à Anatel nos Estados Unidos, que é a FCC, ela homologa o equipamento nos Estados Unidos, e os equipamentos têm um selo de homologação da FCC colado no equipamento. Então, esses equipamentos mais modernos, nós pegamos... Com a cópia desse, dessa homologação da FCC, juntamos com outros documentos e encaminhamos a Anatel para a homologação. Mas o equipamento que não tem essa homologação da FCC, existe a necessidade de se fazer um teste laboratorial por alguns laboratórios que são credenciados na Anatel, e esse teste custa da ordem de R$ 5 Nós temos hoje equipamentos... Portáteis, que são, a gente consegue cobrar por 200 reais. Se cada pessoa, a gente acha de 150 a 200 reais no mercado, se cada pessoa que comprou um o equipamento de 150 reais tiver que pagar 200 reais, ou então tiver que fazer uma homologação, a coisa não vai funcionar tão bem. Mas o que nós, nós já estamos voltando a manter contato com o ministro e com as pessoas da Anatel para que a gente consiga melhorar o sistema de homologação, não é somente retirar a taxa que vai resolver o problema. Se nós conseguirmos fazer a homologação da maneira como a gente sempre pleiteou junto à Anatel, e para que seja feito igual aos outros países, nós não estamos inventando nada, nós queremos que essa homologação ela venha a acontecer igual já acontece hoje em todos os outros países homologou um equipamento não há necessidade de homologar outro igual, só porque o proprietário é diferente pois não, bom, presidente claro, teremos mais tempos né, em outras oportunidades para voltarmos a falar sobre a importância desse serviço público que é prestado, portanto, aí à população mundial, mas fica aqui o nosso agradecimento pela gentileza e pela atenção com a emissora, tá bom, presidente Gustavo de Faria Franco Obrigado, Walter Lima. Muito obrigado a você, a Rádio Nacional, que também é uma parceira nossa da Lab, já falamos muito sobre o Rádio Amadorismo, vezes do dia 5 de novembro, que é o dia brasileiro do Rádio Amador. Muito obrigado e um abraço a todos. Bom dia para o senhor, muito obrigado, hein?